Cadê? a bomba que eu joguei Ô oh, cara, não aparece ninguém pra jogar uma bomba Não aparece ninguém pra matar Olha como é que esse Zanta fica, ó Tudo escondido Ô oh, cara, vai pra cima, cara Não dizer, ter jogado desse jeito, não Porque eu morro bastante, mas também mato bastante Se você ficar Esperando no vai para cima meu filho vai para